Bande guru padad dandam bhakta bindasam anitam Sri Chaitanya-prabhu-bandinit-ananda-sahoditam bandiradhika carna dhaya gopi jano samayuktam binda vanam Vanchakalpotaru vastake passindu viva. Patitanang pavone pavishna viveu. Namo namaha mukankaroti vachalang pangung lang hetigirim. Yatke patamahangabandi parama nandomadavam. Brenda vitu Shna bhakti pade devi sattva toi namunamaha Narayana namaskita Deving sarasvati vasam tatu jayu madire Sankirtane kishno katu pudish Gauri apatrasho kasanecha Sadhanurakta guru bhakti yukto bhakti pramodakshu jagodvarna dhayam sadapari bhagnam abhishto tethas padam siva saranyam bhita tiham punotaval bhavad dipuotam bandhe mahapurusote charana rbindha yat pad pallava nakachanda manichhataye bisporiji taki ma pika bodo Krishna Chaitana Pravune taananda siyad daitoga daa dharasiva sadhi Shri Krishna Chaitana Pravune siyad daita gadadhar sivasadi gaura Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Rama, Ram, Ram, Ram, Ram. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Ajanulambita visthujo kanuka bhuda tho Shankirtanoi kavitaro kamala yu taaksho jugadharma palo bande jagat priya karu karuna bhataru Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hari Hare Rama Hare Rama Rama Rama Ram, Hare Hare Namaami Gange Sabapa Dupankajam Surasurair Vandito Diparupam bhuktin chamuktin Mukti Inch Pavanurupe Nasada Naranam Ganga Kalapam Gauri Nirantara Bibushi Tobam of Hagam Paharam Baran Sipurapati Vagisha Jusho Badane Lakshmi Rajasracha Bakshashi Jasyas Tehide Mahamaji Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama, Rama. Rama Rama Mahadevi Hari. Jatha <Sessizia> taror mullise chinen tippanti skandho tadupujopu saka prano pahara sthaja tindriya nam tatayi Prano-paharas-caya-thendriyánam, tata-iva-saraboh-arahananam-machatejyá. Gauriya Gostipati, Bhaktisiddhanto La Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Pahapana. Sri Shri Shri La Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. We have only one duty, one of We have only duty. duty. um único dever. Nós não temos outros deveres. Temos um único dever, que é chamado de Haribajana, adoração a Krishna, mas não temos outro dever. Pode parecer que tenhamos diferentes responsabilidades e deveres nessa sociedade. Nós descobrimos na vida material tantos deveres. O pai pode sentir que tem deveres para com seus filhos, o marido para com sua esposa, a esposa para com o marido, Dessa maneira, é como uma conexão de internet. Na verdade, é uma bruxaria de é Maya. É uma conexão invisível. Ninguém está amarrado numa corrente, mas essa corrente invisível existe. Todos estão correndo de acordo com essa conexão. Mas não há razão para isso. E, ao mesmo tempo, existe uma razão invisível. Maya. Mas para o vai dizer, nós temos um único dever, fazer Haribhajana. Nós não devemos sentir atração por coisas materiais. Mas até que você consiga enxergar a verdade absoluta, até esse momento, você não consegue se desprender totalmente. Quando você vê a verdade absoluta, você consegue se afastar de toda essa maia, de toda essa ilusão. Se você não consegue ver a verdade, você não consegue se afastar, se retirar da ilusão. Então, de qualquer forma, nós estamos ocupados com o desfrute material, com a, com a beleza material, com tudo que está ao nosso redor na matéria. Mas quando nós vemos a beleza absoluta do Senhor Supremo no Gita está explicado que o gosto superior cancela a atração pela matéria, o gosto pela transcendência. No Gita está escrito que quando vemos a beleza absoluta do Supremo, perdemos o interesse pela matéria. Então, está escrito que se nós podemos ver o objeto, o sujeito absoluto, Deus, a matéria perde de valor. Então é por isso, por não ter ainda alcançado esse nível, que Bhopad somos atraídos Bhopad pela matéria. Srila Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada escreveu num artigo comparou a Gaudia Mata a um hospital. Ele falava do hospital da Gaudia, e lá ele falava que todos nós somos pacientes. Aqueles que iam tomar abrigo na Gaudiya Mata, basicamente eles são todos pacientes, doentes, pacientes de um hospital. O abrigo da Gaudiya Mata são como pacientes. Diferentes pacientes vêm com diferentes doenças. Diferentes pacientes têm diferentes doenças. Então, para eles, para eles, nós temos que arranjar diferentes tipos de remédios. Não é o mesmo remédio que pode ser aplicado para todos. Então existe o médico e Prabhupada está dizendo. Existe um paciente que está atraído por dinheiro e por posição. Na cabine número dois, tem um paciente que tem atração por mulheres. Na quarta, tem outro que tem outra atração. Este é o Hospital da Gaudia. No Hospital da Gaudia, Todos chegam com alguma doença para serem curados. Este verso nós não podemos esquecer. Até que nós consigamos encontrar uma raça superior, ou seja, um, um prazer mais espiritual. É quase impossível se livrar do prazer material. Prabhupada está escrevendo nesse artigo dizendo que cada paciente deveria receber um tratamento diferente. Harikata, Kirtana, todas essas coisas podem curar a ilusão material. Alguém poderia dizer que tal devoto deveria ser mandado embora do templo. Alguém, inclusive, reclamou para Bhaktisiddhanta para Prabhupada. Esse devoto deveria sair do templo, ele está fazendo só besteiras. Ele não se deixa controlar. Prabhupada pergunta para esse homem que reclama. Se você encontra um paciente, suponha que você encontre um paciente, onde você leva ele? Uma pessoa que está doente, você leva ele aonde? a gente leva os doentes para o hospital, então o Papa respondeu, esse aqui é o hospital, aqui nós damos tratamento para os pacientes, se eles quiserem tomar o remédio, Harikata, Akirtana, conselhos, hoje ou amanhã eles podem acordar, sarar, então esse homem respondeu, por que, que então a gente não vai para a praça pública e traz todo mundo para o seu hospital? O Prabhupada respondeu, sim, eu posso trazê-los. Se eles confessarem que eles estão doentes, eu não posso puxar as pessoas, as pessoas têm que ir para o hospital, eles têm que dizer, eu preciso me tratar. Eles têm que chegar até mim e dizer, olha, eu preciso me tratar com você. Aí sim eu posso curá-los. Chaitanya Mahaprabhu vai dar um exemplo para Sanatana Gosai para Sanatana Goswami, ele dá um exemplo e diz, Sanatana diz Mahaprabhu, veja Sanatana, um homem não conseguiu receber a herança do seu pai, porque ele estava fora da cidade quando o pai, antes de abandonar o corpo, ele distribuiu o dinheiro e as propriedades que ele tinha para todos. Então, esse último filho que estava fora, todos os filhos ficaram com um pedaço da propriedade do pai. Mas quando o filho mais jovem veio, ele descobriu que nada tinha sobrado. O pai tinha distribuído tudo e ele chorou. Ele se lamentou num lugar solitário. E ele se encontrou com um sado. O Sado pergunta, por que você se lamenta? O homem diz, responde, meu pai abandonou o corpo, eu estava fora da cidade, da vila, quando eu voltei, todas as propriedades do meu pai tinham sido distribuídas entre eles e ninguém sobrou, nada sobrou para mim. E o sado diz, e por que você se lamenta? Para você, um grande tesouro está esperando, mas você ainda não sabe. Seu pai não pôde dizer para você que ele deixou um grande tesouro para você. Então esse filho ficou uh, ansioso, ele falou, cadê essa propriedade? Eu posso dizer, disse o sábio. Mas primeiro, tente escutar. Então, este sado, Disse, veja, naquela floresta, naquele bosque, tem um, um ponto específico se você cavar aquela a terra que tem ali, você vai achar um tesouro imenso que foi deixado para você. E esse filho queria sair correndo. E o sábado disse, não corra, porque existe um grande problema. Qual é o problema? Se você for na direção sul da floresta, tem vários caminhos dentro da floresta. do sul do norte, se você passar pelo sul da floresta, nesse caso, um yakshas, um tipo de fantasma, é um tipo de fantasma especial, muito poderoso. Se você passar pelo sul da floresta, esse fantasma pode matar você. Se você for para a direção sul, existe uma anaconda lá, uma, uma jiboia lá. Naquela direção, tem uma, um, um, uma jiboia que pode pegar você. Então, o que eu vou fazer? Se eu for para o norte, Posso ir pelo norte? No norte a floresta é muito densa, ela tem abelhas negras, se você perturbá-las, elas podem picar você e você pode é, ser envenenado por essas abelhas, por essas vespas. Se você for pelo leste, é o melhor caminho. Se você for pelo leste, muito devagar, de longa distância, você, você vai ter que cortar a terra, fazer um buraco de longe e fazendo um túnel. E você vai encontrar um, um tesouro esperando por você. Não corte em cima do tesouro corte numa perspectiva com um ângulo, de longe. Ali tem um grande tesouro. Sanatana, você entende o que eu quero dizer com essa história? Sanatana disse, eu entendo alguma coisa. Esse homem é uma alma condicionada, o sadhu é o acharya. <coughs> que vai dar alguma indicação, que se você viver a vida desta exata maneira, você vai chegar a um grande trezeiro, o Krishna Prema, os pés de lotos de Krishna. Então, para todas as almas condicionadas, Mahaprabhu deixa uma instrução, um conselho. Existe uma propriedade gigantesca que nos foi deixada pelo, pelo nosso Guru Varga, mas de alguma maneira nós não podemos alcançar, nós não podemos alcançar isso, é porque ninguém pode nos indicar, porque ninguém pode nos indicar, a gente não se deixa guiar apropriadamente. Se a gente se deixasse guiar, a gente conseguiria chegar lá. Mas a alma acondicionada, ela não quer ouvir as indicações. Então, o primeiro verso que eu comecei é um verso de Narada, Naradaji Maharaj. Está escrito no Bhagavatam. Exatamente quando nós damos água, quando damos água na raiz de uma árvore, pode haver algum tolo, que tente dar água nas folhas, nos galhos. Mas existe uma regra, não é? Se você der água para a raiz, toda a raiz vai ser nutrida. É por isso que Prabhupada disse, água, que nós não temos nenhum outro dever, nós temos que adorar o Senhor Supremo, mas no Gita também está dito. Esse mundo material pode ser comparado com os galhos de uma árvore. Por que falamos disso? Porque existe uma causa, uma raiz. No mundo trans, o mundo transcendental é uma raiz que está em cima e a árvore é o mundo material. Mas no mundo material está o contrário. As raízes estão para baixo e a árvore está para cima. Mas se você entende que a criação é uma árvore, você vai entender que a raiz é Deus, então que a raiz está para cima. E na forma dos galhos, toda a criação está se manifestando. Então Narada está falando, ele vai dizer, Assim como nós devemos dar água para a raiz das árvores, para alimentar a árvore inteira, todos os galhos serão nutridos dessa água através da raiz, você não precisa dar água separadamente. Então está escrito... Então, como nós tomamos a prachada na mão, não na cabeça, não, não enfiamos a prachada na orelha, a prachada vai na boca. Se você toma a prachada dessa maneira, ela vai para o estômago e todos os órgãos serão nutridos. Então, as enzimas vão trabalhar, você vai digerir e assimilar tudo. Então, primeiro a digestão, depois a digestão, a assimilação. E depois os nutrientes da prachada que você tomou vai para os diferentes órgãos do corpo. Então, Narada explica isso. Que assim como você toma a prachada, pelo estômago ela é digerida e depois esses nutrientes são para o corpo todo. Da mesma maneira, se você adora o Senhor Supremo, todos os infinitos mundos podem se sentir satisfeitos com a sua adoração, com a tua adoração. Se nós adoramos o Senhor Supremo, nós não pedimos, precisamos servir o Pai, os semideuses, Brahma, o Brahma, o Sankar separadamente, não é necessário. Se você servir diretamente, se satisfizer Krishna, você satisfaz a todos. Nosso Guru Varga, eles podem realizar que a alma condicionada não se concentra na adoração a Krishna, então o Guru, ele arranja diferentes tipos de parikramas, diferentes tipos de atividades para que a alma se ocupe na adoração a Krishna. Então, eles vão caminhar longas distâncias e vão desenvolver o hábito de tolerar tudo isso. A tolerância deles vai aumentar. Então, eles arranjam esses parikramas. E no parikrama, você deve olhar, pensar, ouvir prestar reverências fazer o kirtana com Maharaj dessa maneira você recebe a oportunidade de servir a Krishna com todos os seus órgãos dos sentidos no Parikrana e porque o dama sagrado é o próprio Balarama Balarama manifesta todas as realidades. E alguém que faz o parikrama recebe uma misericórdia especial de Balarama, de Baladi Maharaj. Então, Chitbol. Ele vai nos dar Chitbol. Ele vai nos dar misericórdia. Existe esse verso que diz... aqueles que são fracos, para eles não é possível, as almas fracas, eles não conseguem fazer Haribhajana, aqueles que não conseguem receber esta bala quer dizer força, chitta, concentração, consciência, consciência forte que nos é dada pela misericórdia de Balarama. Claro, o corpo tem que estar saudável, mas nós não estamos falando de uma saúde do corpo, sim da saúde da consciência agora. Então, nós estávamos falando de Rupa Sanatana, de Diva Goswami, todos esses grandes Goswamis, eles ficam em Vrindavana para descobrir os locais de passatempo de Krishna. Então, nós já falamos sobre isso, diz Shambhava, como a deidade de Madana Mohani e de Madana Gopal foram descobertas. E ontem nós estávamos falando sobre Govinda Ji, a deidade de Govinda Ji. Então, Rupa e Sanatana, eles ficam em diferentes lugares. Então, ficar em Vrindavana e fazer o parikrama de Vrindavana, nós devemos fazer, sem, sob a guia de Sanatana, Goswami e Jirupa Goswami. Caso contrário, o parikrama não será perfeito, não será possível. Nós devemos fazer o parikrama a, seguindo o estilo de vida dos Goswamis. Então, uma vez, no Pavansarova, Sanatana, Goswami estava lá cantando os Santos Nomes num Bhajanakutir, numa cabana de mantras. Irupa Goswami ficava em Terkadamba. Terkadamba é em Nandagaon. Essas duas localidades ficam em Nandagaon. Uma fica do lado o posto da outra, em Nandagaon, onde era o castelo, onde era o palácio do pai de Krishna. Então, um dia, Sanatana Goswami foi se encontrar com Rupa Goswami. Sanatana Goswami foi encontrar com Rupa Goswami Pada. No Bhajanakutir Kutir de Rupa Goswami, em Terkadamba. Rupa Goswami Pada, ele descobre, ele consegue perceber, meu Guru está vindo, o Gurudeva está vindo. Porque os Goswamis eram um guru do outro. Apesar de serem irmãos Rupa e Sanatana, Sanatana era o guru de Rupa e ele chamava seu irmão de guru, não de irmão. Então ele quer fazer uma prachada para Sanatana. Eles estão discutindo sobre um tópico específico. E ele está pensando, o que, que eu vou fazer de prachada? Ele queria fazer algum doce, Mana. Algum doce de leite. Se você ouvir esses casos, você entende que o Senhor Supremo existe. Ele estava pensando, se eu conseguisse arranjar leite, arroz e açúcar, eu poderia fazer um arroz doce para o meu Senhor, para o meu Guru. Nesse meio tempo, ele, fala, ele, pensa, ele pensa nisso, eu não pronunciei isso para Sanatana. E, de repente, uma menininha aparece ali e dá leite, açúcar e arroz e diz, olha, minha mãe mandou isso aqui para você. Então, Rupa Goswami começou a cozinhar. Ele vai servir Sanatana Goswami. Ele cozinha isso e vai servir, oferece cozinha para Sanatana Goswami ele disse, nossa, muitas vezes eu tomi, comi arroz doce. Mas o que é isso? Ele põe na boca e sente como se fosse um choque elétrico. E Sanatana Goswami, você falou, você desejou fazer isso? Como é que isso apareceu aqui? Rupa Goswami falou, olha, ah, fale a verdade para mim, disse Sanatana. Olha, eu, então Rupa confessa, eu estava pensando em fazer isso. E de repente apareceu uma menina e trouxe para mim esses ingredientes. Ela trouxe isso aqui para mim, Sanata Goswami, disse não faça isso, não faça isso, você obrigou Radharani no teu próprio serviço, não faça isso. Radharani veio pessoalmente para te dar isso. Quando você deseja algo, quando um Vaishnava puro deseja algo, ele tem que tomar cuidado para que Krishna não queira se ocupar de arranjar aquilo então existia um sado que colecionava flores que coletava flores e levava no templo de Nandababa todos os dias por 35 anos ele faz isso todos os dias com um, um desejo de servir com um sentimento de fazer seva depois de 35 anos eu estou tentando fazer seva do meu coração e o senhor não me deu nenhuma resposta, ele pensa esse sábado é melhor eu ir embora. Ele decidiu ir embora depois de 35 anos e naquele dia o Senhor Supremo apareceu e disse, por que, que você está indo embora? Ele veio na forma de um menino pequeno e disse, quem que vai me dar guirlanda se você for embora? Krishna pessoalmente foi. Existem casos incontáveis nos quais Krishna e Irada se manifestaram assim em Vrindavana. Então, nós temos que entender que o Senhor nos dá respostas. Se nós fizermos um bhajana perfeito, nós temos que saber que o Senhor vai nos dar uma resposta. Então, agora, Sanatana, Rupa Goswami, eles vão dar informações, eles vão receber uma informação de um, de um vaqueirinho. Então, eles estão procurando mais deidades, né? E eles ouvem falar que existe uma espécie de torrão gigante de, de, de terra. Chama-se Gomatila. E esse menino diz, olha... Ele diz para a Sanatana, todo dia vem uma vaca, é uma vaca especial. É uma vaca especial. Ela não é muito, muito alta, ela é muito linda. Ela tem chifres que balançam. Geralmente o, as vacas têm os chifres estáveis, mas essa vaca ela tem um, um, um chifre que balança, ele se mexe. Essa vaca chama-se Gai. E ela sobe em cima dessa montanha, desse torrão de terra, e derrama leite ali. Todo dia ela vai lá, derrama leite e vai embora. E esse menino conta isso para Rupa Gosai. E Rupa Goswami Padam estava pensando como descobrir Govindaji. E ele é informado por esse menino. Tem uma vaca especial fazendo isso. Irupa Goswami Pada, pela ajuda, com a ajuda dos Vrajavasis, decide checar o que, que estava ali. E eles começam a cavar aquela, aquela terra que está ali. E ele descobre que naquela linha do leite dela, da vaca, estava govinda de. Que foi estabelecido por Bajaranaba. O rei que é entronado assim que Krishna vai embora imatura. Bajaranaba. Encontraram uma deidade de, de Govindaji. Então, Govindaji foi descoberto. E Rupa Goswami vai fazer a bicheca da deidade, mas onde colocá-la? Onde colocar Govindaji? Então, finalmente, um quarto foi arranjado e ele começou a ser adorado ali. Então, depois disso, o rei de Bharatpur uh, decidiu construir um templo, porque não tinha templo ainda para essa deidade. Então, em Dvapara Yuga Vishnu used to take seven, Jogpit Mandir, like our oh, Jogpit. Jogpit meaning, Jogmin plus, Jogmin jog jog so, uh, significa mais conexão, Jogmin plus, adição. Conexão, adição. Jogpit significa, foi descoberto aqui. Everyday, no mesmo Jogpit, no mesmo momento especial, Narahari Todos os devotos aqui, Maharaj está falando do Yogapit daqui de Mayapura. Eles iam ali servir o Senhor. Então, quando o Senhor está num determinado lugar e todos dão serviço ao Senhor, esse lugar chama-se Yogapit. Yogapith é a casa onde Mahaprabhu nasceu. Então, Yogapith em Vrindavan, né? Night time, before starting rasalila, this different kind of lila, all gopis Então, todas as gopis se reuniam antes da Rasa rasalila. Yogamaya ficava embaixo Yogamaya da terra. Year, e no ano, somente uma única vez, os pandas abrem esse templo e você pode ver onde está Yogamaya. Tem um templo embaixo da terra, ali onde acontecia a Rasalila, porque ela organizava a Rasalila dali. Então, Radha, Govinda, Lalita, Vishaka, todas as Shakis de Radharani, manjares, todas juntas se reuniam ali para, ser, para servir Krishna, para servir o divino casal então nesse lugar onde essa vaca especial derramava leite, era ali esse yoga pit então Existem dois templos de Govinda, dois de Govinda Mandir. Mandir quer dizer templo. Um é aquele vermelho, você nunca foi? Ele é vermelho, super alto. Você tem que subir. Aquele é o Govinda Mandir original. Que tem uma rampa para subir. E aquele, esse é o templo que foi construído pelo rei de Bharatpur, Bharatpur Maharaj. Então, pela ordem de Rupa Goswami, Bharatpur Maharaj fez esse templo muito alto. Então, hoje em dia nós vemos ele, e não está tão alto quanto ele era antes, porque um rei de Delhi, de noite ele via uma, uma luz, de Delhi ele via ele viu uma luz acendendo nesse templo. Ele se informou. O que é essa luz? Ele descobriu que é um rei muito cruel. Que, que no alto do Govinda Mandir, existe um pradipo, ou seja uma estrutura que segura óleo e ela é acesa <risos> e Toneladas de ghee eram colocadas nessa nesse, nesse uh, nessa nesse vasilhame de metal e eles acendiam isso e a noite inteira ele ficava queimando e eles ficavam adorando Krishna. Então, esse rei decidiu quebrar o templo. Então, quando esse rei muçulmano quis atacar esse templo, os Gosomes decidiram esconder a deidade de porque eles vão pegar a deidade. Então, eles esconderam a deidade. E, finalmente, eles deram um jeito que a deidade chegasse perto de Jaipur, em Kamba. Govinda, Gopinath e Madana Mohan, quando os, os reis muçulmanos atacaram, todas as três deidades foram levadas em Kamban. Você tem que ir longe até lá. Então, é onde fica o Bim, Bimal Sarovar e Dharmaraj Yudhisthir Kunda naquele mesmo lago onde Yamaraj se manifesta para uh, Yudhisthira como um pássaro você se lembra? isso está no Mahabharata chama-se Vimalakunda as três deidades estão lá em três diferentes tempos e a deidade Vrindadevi ela foi encontrada perto do Brahmacunda. A Vrindadevi original foi descoberta ali. Então, todo o serviço estava originalmente em Vrindavana. Mas, finalmente, por conta do ataque de, dos muçulmanos, Eles levaram as deidades para Jaipur. Mas por um tempo elas ficaram em Kanban. Depois elas foram para Jaipur. Elas ficaram um período em Kanban. Então, de repente, num determinado momento, o rei de Jaipur... Arranjou templos para todas essas deidades. Então Vrinda Devi se manifestou em sonho para o rei e disse, você vai tomar essas deidades? Mas você me deixa aqui porque eu não posso deixar Vrindava, né? Vrinda Devi, diz para ele. Eu não vou deixar Vrindavana. Né? Eu não posso deixar Vrindavana. Né? E até hoje você vai a Kamban e você encontra a deidade de Vrindadevi. Ela não quis sair de Vrindavana. Né? Então, por conta desse ataque dos então, muçulmanos, eles decidiram dessa maneira. Gopinata foi descoberto depois, a deidade de Gopinata foi descoberta depois. Eles levaram Gobinda, Gopinata, todos para Jaipura. Gopinata foi descoberto. Então, o Rasa Stali, onde acontece a raça, está embaixo do Yamuna. E os Goswamis pegaram uma, uma pequena árvore da localidade original e eles plantaram ela ali. Uma uma muda dessa árvore. Eles trouxeram lá, colocaram lá essa árvore. Então, cinco 500 anos atrás, um grande devoto chamado Madhu Pandit, ele era um discípulo de Gadadara Pandit. Então, alguém dizia que ele era discípulo de Janavamata, mas ele era, na verdade, discípulo de Gadadara. Um discípulo de Gadadara. Ele era muito niskinchan, ele não tinha desejos materiais. Um discípulo de Gadadara não tinha desejos materiais. E ele estava no Samadhi de Gadadara Pandita, no templo Samadhi Mandir de Gadadara Pandita. Maharaj está contando que já esteve lá. Ah, não, era o Samadhi Mandir de Madhu Pandit. E lá ele fazia o bhajana. Ele ia até o Rasastali, onde tem uma árvore ligada à dança de raça, e ele cantava os nomes de Krishna ali. E um dia Gopinata apareceu para ele em sonhos. Nesse Rasastali, eu estou aqui embaixo da terra, disse essa deidade para esse... E ele também vai chamar os Vrajavasis. Ele vai encontrar Gopinata embaixo da terra ali, no Rasastali. Então o Gopinata Seva foi instalado ali. Gopinata Mandir tem um templo enorme para Gopinata ali, de pedra vermelha. Eu não sei se vocês foram lá ou não. So, é perto do templo de Gopeshwaramahadeva. Então, existem dois There templos para Gopinatha, um velho big. e o so, novo. Big, uh, e o velho é perto do, do templo de Gopeshwaramahadeva. Mahadeva. So, Originalmente, existia um templo pequeno ali. E esse templo você pode encontrar. E depois disso, todas as deidades foram transportadas para o templo maior que foi feito depois. Mas mais tarde, todas essas deidades foram levadas até Jaipur. Se você vai até Jaipur, você encontra Radha Govinda Ji, que Rupa Goswami encontrou. Essa Govinda, esse deidade de Govinda Ji está sendo servida em Jaipura. E Gopinata também está em Jaipur. a deidade de Radha Gopinata. Tão perto de Jaipur, tinha um lugar secreto. Chamado Karoli. Se você for até Karoli, você encontra Madana Mohanas. Não está exatamente em Jaipur, é perto de Jaipur. Chama Karoli. Então essas três deidades estão em Jaipur: as deidades de Jayadeva, Goswami, Radha, Madhava. Já ouviu o nome de Jayadeva Goswami, que escreveu Gita Govinda. Então ele adorava uma deidade de Radha Madhava. E essa Radha Ramada, Madhava está em Jaipur também. Tem que pegar um carro para chegar até lá, é longe do centro. E você tem que ir até o Radha Madhava Mandir. Então um é Radha Madhava Mandir, o outro é Madhana Mohana. Então, as deidades foram todas transportadas para lá, para Jaipur. Então, agora o Maharaj vai falar de Gopalabhata Goswami, que encontrou Radharamana. Para quem Radharamana se manifestou. Ele estava no sul da Índia, em Sriranga. Quando o Mahaprabhu vai até o sul da Índia, ele encontra Then, esse Goswami em Shrirangam, que é uma cidade onde tem um templo para o senhor Vishnu gigantesco. Ramadana. Então, quando, ele vai essa, quando o Mahaprabhu vai para essa, essa, essa localidade, ele encontra dois discípulos da linhagem de Ramanujacharya que adoravam Lakshmi Narayana e eles encontram com Mahaprabhu. Então, esses dois brahmanas pedem para Mahaprabhu, Vrata está se aproximando, por que, que você não fica aqui? É melhor para você, as monções vão começar. E Mahaprabhu decide ficar. Então, um dia Mahaprabhu fica ali. Então, naquele momento Gopalabhata Goswami, era muito pequenininho, ele chamava ele de Gopal. Então ele encontra com um dos Gosomes como um menino ainda ali. Então, esses sadhus que ele encontra são sanyasis na linha de Ramanuja. Prabodhananda Sarasvati. Esse nome parecia o nome de um mayavadi, as pessoas achavam que ele era um adwaita vedantista mayavadi, mas não. Nós sabemos que Madhavendra Puripada também tinha sanyasi, ele tinha tomado sanyasi de adwaitas, porque naquela época só os adwaitas davam sanyasi. Então Ishvara Puripada, Madhavendra Puripada, apesar de serem grandes Vaishnavas, Baramananda, Bharati, eles tomaram sanyasi dos adwaitas, mas para uh, poder tomar sanyasi, mas eles não eram mayavadis. Eles eram verdadeiros devotos, grandes devotos. Naquela época era o sistema para se proteger do público. Hã? Então, na verdade, os sannyas que têm três dandas estão descritos nos, nos, no, no Bhagavatam. Então, tem os tipos de sannyas que têm uma danda só, eles são a Os que têm três são Vaishnavas. Mas naquela época não, não se distribuía facilmente uh, o sannyasi de três dandas. Naquela época, apesar de estar já aprovado no Bhagavatam, eles achavam que naquela época usava-se somente tomar o sannyasi de uma danda só. Mas isso não significa que eles fossem mayavadas. <risos> o que, que significa as três dandas, os três uh, cajados de bambu que os Vaishnavas carregam enrolados num pano uh, açafrão? São três pedaços de bambu que estão destinados a bater na própria mente, no próprio corpo e na própria fala, para você nunca esquecer de falar de Krishna e servir o Senhor Krishna com essas três coisas, com o corpo, com a mente e com as palavras. Mahaprabhu também tinha uma danda só, mas os Vaishnavas consideravam que essa danda continha três pedaços. Mahaprabhu vai tomar sannyasi de uma danda só, de Keshav Bharata, em Katwa, numa cidade que é aqui perto. Mahaprabhu é o Senhor Supremo. Então, quando ele diz, uh, uh, ele pode dizer que ele é uh, a porque ele é o próprio Deus. Né? Para Mahaprabhu não tem problema ele tomar uma danda só, porque ele é único, ele é o Senhor Supremo. Se ele disser aham não tem problema nenhum, porque ele é aquele espírito absoluto. Mas a alma condicionada se diz Ahambra Masmi, isso é um problema. Como que a alma condicionada pode se tornar o Brahman? A alma condicionada nunca se torna o Brahman. Ela nunca se torna o Brahman, o espírito absoluto, o Brahma é infinito. O Brahma é a substância original. Mas os Mayavads fazem isso. Eles se honram como se você, cada um deles fossem o próprio Brahman. Eles dizem, Aham Brahmasmi, eu sou o Espírito Supremo. Ou eu sou igual a Narayan. Eles dizem isso, você é igual a Narayan. Um para o outro. Muito bem. Maharaj Shambhava escreveu um livro um, algum, uma, uns 10 anos atrás, mais ou menos, no qual ele estabelece que Prabodhananda, Sarasvatipada e Prokashananda, Sarasvatipada não são o mesmo através de diferentes documentos. Ele estabelece as pessoas vão discutir esse ponto. Algumas pessoas discutem então, esse ponto. Falaremos disso mais adiante de Shambhala. Então naquela época que Mahaprabhu está no sul da Índia, Gopala Bhatta Goswami era um menino de 5 anos. E ele recebe a oportunidade de massagear as pernas de Chaitanya Mahaprabhu. Gopala tomava autista de Mahaprabhu. Quando Mahaprabhu... Repousava, Gopala massageava as pernas dele, ele tinha muita sorte. Então, o Senhor Supremo dançava e cantava os santos nomes no templo. Então, todos os devotos se encontravam e faziam Ishtagosti, eles discutiam sobre a filosofia. Chama-se Ishtagosti. Krishna. Então, agora muitos devotos da Gaudia estão brigando por conta disso. Eles dizem: Nós escutamos o nome de Prabodhananda Sarasvatipada. Como é possível que Prabodhananda e Prakashananda sejam duas pessoas diferentes. Eles dizem, não, eles são a mesma pessoa. Mas não. A Prabhupada Bhaksidanta explicou que eles não são a mesma pessoa. São duas pessoas diferentes. Mas uh, determinados estudiosos querem provar isso. Eles querem dizer que Prabhupada é um nome Mayavadi. Eles fazem confusão entre esses personagens. Se esquecendo que em primeiro lugar, depois de tomar Sannyasi, Mahaprabhu vai até o sul da Índia. Depois de tomar Sannyasi, Mahaprabhu vai Puri, Purushottamdam, Jagannathapuri. E de lá ele vai para o sul da Índia. Ele não vai para o norte, ele vai para o sul da Índia. Então, quando o Senhor Supremo vai ao sul da Índia, lá ele vai encontrar para Sarasvatipada, Sarasvati Pada, Venkalabhata, Gopalabhata, todos esses devotos. Então, Mahaprabhu, ele, ele consegue transformar o coração. Uh, originalmente, eles eram muito famosos. discípulos de Ramanuja, de Ramanuja Sampradaya, e, portanto, eles adoravam Lakshmi Narayan. Mas, pela associação de Mahaprabhu, eles passaram a adorar Radha Krishna, especialmente Prabodananda Sarasbhati Pada. Ele decidiu ir até Vrindavana e cantar os santos nomes lá. Até hoje você pode encontrar o Samadhi Mandir dele lá. Até o último momento da sua vida, ele fazia o Bhajanelab. Ele nunca foi para Varanasi. Ele ficou muito impressionado com a pregação de Chaitanya Mahaprabhu, ao olhar para Mahaprabhu, ao ver o seu êxtase. Então ele recebeu misericórdia plena. E, portanto, ele vai para Kanban, antes de Gopalabhata. Gopalabhata, naquela época, era menino. Mahaprabhu, antes de deixar Shri Rangam, ele dá instruções para Benkabata para não deixar o menino se casar, não arranje casamento para ele. Deixe que ele se cresça e aprenda sobre eh, filosofia. E um dia ele irá para Vrindavana, quando ele amadurecer. Dessa maneira, Gopalabhata Goswami, Gopalabhata Goswami foi treinado originalmente por Prabodhananda Sarasvati. Mas ele era um Sanyasi. Como é possível que Prabodhananda Sarasvati Pada pudesse ensinar um menino? Porque tudo, tudo que foi ensinado, ele aprendeu tudo de Prabodhananda Sarasvati. alguém pergunta se Gopalabhata tinha 5 anos e depois de tomar sannyasi, como é que você pode ficar em casa? Ninguém pode ficar em casa depois de tomar sannyasi. Então o argumento qual é? Mas em qualquer pessoa, eu sei disso, pessoas muito importantes. Um sannyas uma vez morava perto do templo de Gopesha, mas mesmo assim ele foi estar em outro templo. Onde eles vão? Eles vão ficar em Vrindavan. A regra é que, que se sua casa for na Calcutá e você toma saniásse, você não deve voltar para sua casa. Você tem que ficar em outro lugar. Seus parentes podem vir te desperturbar na sua vida espiritual. Mas se você nasceu no Dhamma, aí sim você pode ficar. Então, alguns deles abandonaram suas casas e foram ficar em Govardhana, então, então esse Vaishnava que estava em Sriranga é a mesma coisa, ele ensinava Gopalabhata no templo, não em casa, e Gopalabhata aprendeu tudo de Prabodhananda Sarasvati. O templo de Shirangam era longe dali, então ali tinha o rio Kaveri, talvez ambos se encontrassem no templo de Shirangam, algum e outro Bajankutir, mas não na sua casa, para Bodananda Sarasvati não teria voltado para casa. Ele não ia violar essa instrução. Pois ele era um sannyasi sincero. Se Mahaprabhu estava lá, onde Prabodhananda Sarasvati encontrava com ele? As pessoas podem querer discutir esse ponto. Qual é a resposta? Talvez no Shiranganata Mandir. Porque todos os dias Mahaprabhu ia até lá. Ou se ele estivesse fazendo algum ishtagosti, e reunindo os devotos para discutir filosofia, quando o Senhor Supremo está na casa de alguém, aquela casa é Vrindavana. Se o Senhor Supremo está na casa de alguém, aquela casa é Vrindavana. E por que as pessoas tomam sannyasi? Para alcançar o Senhor Supremo. Mas se o Senhor está na casa deles, se, por acaso, para Bodhananda Sarasvati voltou para sua própria casa para encontrar Chaitanya Mahaprabhu, ali não era a sua própria casa, porque ali se transformou em Vrindavana. As pessoas tomam sanyasi para alcançar Bhagavan, para encontrar Krishna, mas se, nesse caso, para encontrar Krishna, ele voltava para a própria casa porque Krishna estava lá, ele podia ir, não? Não tinha nada de errado nisso, ele não estava passando por cima de nenhuma etiqueta. Então Gopalabhata Goswami foi totalmente treinado por Prabodhananda Sarasvati. Prabodananda Sarasvati era uma personalidade muito exaltada, um grande pandita, uma pessoa que tinha muito conhecimento. Alguém igual a ele era raro. ele era um brahmana do, do sul da Índia. Eles tinham conhecimento de todos os Vedas. E o cordão de Gopalabhata Goswami foi dado por Prabodhananda Sarasvati Parada. Ele iniciou Gopalabhata. Se você não tiver, se você não tem uh, o cordão, você não pode absorver conhecimento espiritual. Até hoje no sul da Índia é assim. Somente depois de você receber o cordão bramínico, você pode começar sua educação espiritual. Alguma educação você pode ter, até gramática sânscrita. Mas se você vai encontrar, vai estudar o Vedas Vedantas, o Upanishado, você precisa primeiro receber uma iniciação de cordão sagrado. Então, aos cinco anos de idade, ele começou a aprender. Então, ele recebeu esse cordão de Saraswati. Sarasvati. Esse, esse, esse cordão significa que a pessoa recebe o Gayatri. Então, Finalmente, Gopalabhata Goswami recebe todos os mantras né, de Prabodhananda Sarasvata e depois ele vai a Kambana e Vrindavana a adorar o Senhor Supremo lá. Então, depois disso, ele foi até Vrindavana. Mas então, o Bhajanakutir de Radharamanghira, de, de nós encontramos seu Bhajanakutir no templo de Radharamanghira. Mas existem outros Bhajanakutir especiais de Gopalabhata Goswami que são muito secretos. E qual é esse lugar? É em Shankit. O Sanket. fica depois de Varsana. Hoje eu vou só mencionar, um dia eu vou falar mais de Sanketa. Se o seu darshan é de Varsana, Varsana, se você já conseguiu enxergar, enxergar Varsana, Varsana é o palácio de Vrishabana Maharaj do pai de Radharani. Se de Varsana você quer ir a Nanda Grau, Uhum. Pelo menos tem 8, 10 quilômetros de distância entre um lugar e outro. Mas entre essas duas localidades existe uma, uma localidade muito importante chamada Sanket. E lá nós vamos encontrar o Bajana Kutir de Gopalabhata Goswami. Lá está o Bajana Kutir de Gopalabhata Goswami. Sanket significa indicação. Sanket significa indicação. Lá está o bhajana kutir de Gopalabhata, Goswami. Maharaj vai falar mais disso amanhã. Mas na maior parte do tempo, até o último momento, então, amanhã Maharaj vai explicar sobre a deidade de Radharamana. Como que Radharaman se manifestou de uma Grama. numa noite, uma, uma, uma deidade lindíssima, Radharaman. Então, Gopalabhata Goswami descobriu Radharaman. Govinda Ji foi descoberta por Rupa Goswami. Madana Mohan foi descoberta por Sanatana Goswami. Nós vamos falar de todas essas deidades novamente amanhã. Hoje eu vou parar aqui de Shambhava. Você tem que escutar. É como se você estivesse viajando. Como um documentário. Hoje nós estamos só descrevendo essas localidades para que vocês viajem por elas.